Nós achamos que o Milage Aprender Mais é uma boa aplicação, pois podemos ir fazendo exercícios para consolidar toda a matéria dada em sala de aula, em qualquer lugar, desde que estejamos ligados à internet. Também dá para trabalhar uns shows, pois caso tenhamos dúvidas, existe sempre um vídeo a explicar detalhadamente o exercício e assim melhoramos o nosso rendimento escolar. O Milage é uma aplicação que acaba por atrair muita atenção dos estudantes, por ser uma aplicação digital e diferente do que estamos habituados a utilizar. Outra vantagem é que o Milage tem várias fichas com diferentes níveis de dificuldade para cada etapa do aluno. Nós recomendamos esta aplicação por todas as razões que referimos anteriormente e reforçamos que não vai só ajudar o aluno como também o professor. Não vou tampar. Esquece E é escolhemos o capítulo e o subcapítulo dos exercícios. Escolhemos a ficha que a professora pediu e vamos ao exercício. Vou usar o 4 como exemplo. Se precisarem de ler com mais atenção, não reparem, podem aumentar ou diminuir. Resolvam um o exercício e clicam na câmerazinha para tirar foto. Tiram um foto. Se tiverem mais espaço outra foto podem tirar também, clicando aqui, depois submetem. Comparam a resolução, também podem aumentar ou diminuir, colocam os pontos e confirmam. Quando nós acabamos de fazer a ficha que nós já tínhamos feito antes, que neste caso é a ficha 1, nós podemos avaliar a ficha de outras pessoas que também já acabaram. Desta forma nós temos mais pontos à pessoa que nós estamos a avaliar e nós também recebemos mais pontos. Neste caso eu vou ver o que a pessoa fez, vou comparar com a resolução e vejo se a pessoa acertou. E se acertou, metam o número de pontos que eles devem receber. Neste caso a pessoa acertou, por isso recebe 10 pontos. está...